vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, criticou a postura do Flamengo no lobby direto com o presidente Jair Bolsonaro para a publicação da MP984, que altera a forma de negociação dos direitos de transmissão. Segundo Lázaro, o clube carioca foi desrespeitoso com os demais times, já que não tentou construir uma unidade em torno do assunto. Em relação à medida provisória que foi publicada ontem, a 984, Causou um rebuliço aí no futebol brasileiro. Em relação ao direito de arena, especificamente, vamos trazer uma explicação rápida aqui. Primeiro, a gente precisa explicar o que é a medida provisória. A medida provisória é editada pelo presidente da República, tem validade de 60 dias e pode ser renovado por mais 60. O Congresso tem que aprovar por uma maioria simples, não aprovada, ela perde validade e o Congresso tem que regular essas relações jurídicas nesse período. O que causa estranheza, o que causou estranheza, foi a forma, né? O presidente do Flamengo foi lá para Brasília, sem conversar com os clubes, né? E conseguiu uma edição de uma medida provisória, em desrespeito à coletividade dos clubes. Fez melhor o presidente Sérgio Sete Câmara, que foi conversar na Comissão Nacional dos Clubes, em relação a esse e outros assuntos, né? Em relação ao mérito, o direito de arena ser comercializado pelo mandante ou não, a liberdade é sempre importante. Agora, essa liberdade tem que ser seguida com organização das equipes que participam da competição. O Flamengo cometeu quase que uma traição, no mínimo um desrespeito, né? Porque ele tem que tratar isso coletivamente. O Flamengo não joga sozinho, né? O Atlético outro dia estava estimulando aí o, o projeto de lei que... É, é, prorrogava as parcelas do Profut. e o Atlético nem era beneficiário, porque ele já antecipou esse pagamento. No entanto, é, beneficiava outros também. Então, nós temos que pensar né, no coletivo. O coletivo é muito importante e isso faltou. Tá bom, pessoal? O Flamengo encabeçou as negociações com o presidente do clube, Rodolfo Landim, indo a Brasília conversar com o presidente.